Bom dia gente, vou fazer com vocês aqui hoje no Cintinho Verde para quem não é inscrito se inscreva no canal, meu nome é Rosane e vamos fazer aqui uma crepioca, tá bom? Vamos lá, é rápido, é fácil, é gostoso e alimenta ó, eu vou usar um ovo Ioca. ó, então ovo vamos pegar esse ovo e vamos bater ele com gato normal, tá? ó, bati já vou colocar aqui uma pitada de sal e uma pitada de orégano você dá uma esfregadinha nele, que aí ele aromatiza mais. Até na pizza, quando você vai colocar orégano, sei dá uma esfregadinha assim, entendeu? vendo. você sente que ele solta mais o aroma. Ó, agora aqui a tapioca. Aquela tapioca normal que você faz, tá? Eu vou colocar aqui três colheres de sopa colocar mais uma, pode. Mais três colheres já é o suficiente. Deixa eu já sentar aqui na minha frigideira. Eu vou colocar um fiozinho bem, um fiozinho mesmo de azeite. Só pra né, Vou passar um papel aqui pra dar uma espalhada. Se você não pode com azeite, não põe. Porque a tapioca em si, ela já ajuda a não mudar. Por isso que eu falo, só um pouquinho mesmo. Tá? Ó, mexer aqui pra sair esses bruminhos né, do talvezinho. aí eu venho aqui ó e coloco na minha frigideira aqui. agora eu vou dispensar aqui o um garfo vou pegar a colher já tá tirando raspando bem aqui né esse aqui também já foi ó eu venho aqui só fazendo isso aqui tá aí ele vai vai cozinhando né esse ovo aqui tô fazendo em tempo real para vocês tá sem corte para você ter uma ideia de quanto tempo realmente vai Ó, tá vendo? Tá, já tá bem. Aí eu vim aqui com madeira pra soltar essa botinha aqui. Ó. Viu? Eu vou virar e depois eu vou virar de volta. Ó, vou virar pra passar desse lado antes de botar o quê? Deu uma selada ali, naquele ovo que ainda não tava cozido. É, agora eu vou voltar ele para botar o queijo, tá? Voltei. Agora eu vou botar o queijo. Deve botar mais queijo, põe mas é mais... Se eu deixar assim, na hora que eu virar ele não vai cair. Porque, olha, ele tá começando a derreter, tá vendo? Ó, agora ele já... Já grudou ali naquela parte do... Do emeletezinho, né? Deixa eu ver. Eu gosto quando ele tá bem douradinho aqui embaixo. Que aí eu não vou mais voltar ele aqui. Já tá vendo? Já tá querendo ser umas bolinhas ali, ó. Bem quentinho que tá. Agora eu vou tirar de novo, ó. Deu essa... Vou dar uma selada agora no queijo. Aí você pode rechear com... Pode botar uma alface, um tomate, né? Mas aí já tá seladinho. Já selou meu queijo, eu desligo aqui o fogo e vou virar. Ó, tá vendo que a bordinha dela até Fica querendo virar pra cima Agora eu vou encontrar aqui, ó Olha Que delícia ó. Como eu não gosto de Esqueciar nada, né <risos> Eu tiro esse queijinho Aqui também Ai Gente, servidos com cafezinho, muito bom, né? Tchau e até uma próxima. Uma receita fácil aí. Beijo.